A Cruz Vermelha Brasileira, através de sua filial no Rio de Janeiro, está com inscrições abertas para várias turmas de primeiros socorros. A instituição é um dos poucos lugares onde jornalistas, freelancers ou de carteira assinada podem aprender técnicas de assistência emergencial. Desde maio de 2013, de acordo com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, cerca de 190 jornalistas foram agredidos. Um número preocupante que demonstra que os profissionais da imprensa precisam estar preparados, inclusive para situações como essa. O professor Carlos explica: Você não precisa ser um médico para controlar uma hemorragia. E até o seu povo chegar, determinando aquela hemorragia, o atendimento que você fez ajudou a salvar a vida.